Sabe aquele povo chato, difícil de lidar, aquele povo que a gente pensa e já pensa assim, nossa, que pessoa difícil de conversar com ela. Mas ainda é difícil é a pessoa do trabalho, né? Que você tem que passar 8 horas por dia. É chato lidar com isso, é difícil, dificultoso, desafiador, mas no vídeo de hoje eu vou te falar sobre três plantas para ter na mesa de trabalho, para você manter a harmonia com todo mundo ao seu redor. É só continuar comigo pro vídeo. Gente, quando a gente vem para essa Terra, quando a gente vem para o planeta Terra para evoluir enquanto espírito, a gente tem, em prática, né, em média, três missões em comum. Eu e todo mundo, né, todo mundo precisa fazer isso, que é deixar bons exemplos, curar as nossas inferioridades e também nos harmonizar com espíritos conflitantes. Se a gente conquistar isso, conseguir zelar disso e fazer isso acontecer enquanto a gente está vivo, pode se bater palmas aí porque você zerou a vida, você veio, conseguiu aprender aquilo que você precisava e realmente não é fácil, realmente é desafiador, realmente é trabalhoso, mas Deus em sua misericórdia, Deus entendendo que a gente tem os nossos desafios e as nossas dificuldades para atingir essas metas né, da nossa existência aqui na Terra, Ele mandou para a gente essas emissárias aqui cheirosas, celestes e verdinhas que a gente costuma brincar aqui na luz da serra, tá bom? É óbvio que a energia das plantas, elas são capazes né, de nos ajudar a nos harmonizar, a gente deixar bons exemplos, porque nada melhor né, do que a gente ensinar através daquilo que a gente mesmo faz. É muito uh, hipócrita né, eu falar assim para a pessoa, ah, você tem que fazer tal coisa, ah, porque você tem que mudar seu comportamento, para de ficar xingando outra pessoa. E daí alguém vem e faz alguma coisa que eu não gosto, o que eu faço, xinga a pessoa. Né? a gente não mostra tanto valor naquilo que a gente ensina, porque a gente não obriga no nosso dia a dia. Agora, quando a gente se equilibra, quando a gente faz por onde, quando a gente ancora né, no nosso dia a dia e absorve isso como rotina, mesmo eu sem falar nada como dica, conselho para outra pessoa, eu lidar de uma forma harmoniosa, eu uh, fazer aquilo que eu acredito ter integridade entre aquilo que eu penso, entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço, eu, por, por, né, com essa integridade, eu vou conseguir deixar esses bons exemplos. E harmonizar, a gente se harmonizar com espíritos conflitantes não seria diferente e também as plantas conseguiriam, né, não teria como as plantas não nos ajudarem a atingir essa meta da vida. Por isso, entendendo né, que muitas pessoas têm essas dificuldades de deixar bons exemplos, né, uh, curar suas inferioridades e se harmonizar com espíritos conflitantes também no trabalho, que hoje, a gente passa bastante tempo lá, tem gente que passa mais tempo no trabalho né, do que na própria casa, com a própria família, é importante a gente ter essa harmonia também no trabalho. Então, que tal você ter, que legal seria, né, você ter uma plantinha que não só ela fosse cheirosa, uh, deixasse sua mesa, uma mesa mais vistosa, mais uh, aconchegante, tanto para você trabalhar, até porque o verde, né, já falei isso em outros vídeos, ele é a primeira cor que o nosso olho reconhece. E quando a gente olha muito para o verde, a gente se conecta com essa vibração, com a frequência, com o comprimento de onda da cor verde, e a gente se conecta com a cor do quarto chakra, o Anahata. E quando a gente vê um verde muito bonito, brilhoso, que nem é esse das plantas que eu estou mostrando aqui, em nós é gerada uma vibração de equilíbrio. Então, eu ter na minha mesa uma planta verde, fresca, desidratada funciona, mas de preferência, nesse caso, para as plantas para ter na mesa do trabalho, dê, né, opte por plantas frescas, porque o verde ele vai te ajudar. Então, esse verde das plantas não só vai te ajudar, esse lequim está cheiroso aqui, está vindo, soltando bastante cheiro. Um, o verde vai tanto te ajudar, assim também, como a fitoenergia da planta, tá bem? Então, agora, eu já quero te passar... As três plantas né, que é muito bom você ter na sua mesa de trabalho para você conseguir ter um dia a dia mais harmonioso, seja com seu chefe, seja com seu colega de trabalho ou com quem quer que seja, que seja na mesa da cozinha, seja no banheiro, enfim, onde você achar que cabe e dá para encaixar essas plantas sem morrer, deixando ela verdinha, fresca, cuidando com carinho, você pode encaixar que esses benefícios de cada uma delas você vai conseguir trazer para o seu dia a dia, tá bom? papel e caneta na mão, que a planta número 1 um é o tomilho. Essa aqui tá um tomilhão, não sei nem se é orégano. Não, pelo cheiro é tomilho mesmo. É um tomilho bem bonito com a folha larga. O que, que o tomilho faz? Tá? O tomilho ele é um vegetal do quinto chakra, ele é puro do quinto chakra, ele atua aqui na vibração da garganta. E o chakra laríngeo né, está muito relacionado com as manifestações daquilo que a gente quer. Manifestação de projeto, manifestação de ideia, fala, comunicação tanto escrita, oral, né, uh, ou não, a maneira como a gente olha, a maneira como a gente se porta nos lugares, é a postura para a gente conseguir manifestar na Terra aquilo que a gente quer. O que, que o tomilho faz? Ele ativa a glândula tireoide, que é essa da garganta, permite a gente sentir o gosto apurado dos alimentos, ajuda a formalizar as coisas e organizar de forma lógica para que, né, que todos possam entender os seus objetivos e metas, e melhora a comunicação em trabalho de equipe e aumenta o entendimento entre as partes. Então, o tomilho é a erva do relacionamento no trabalho. Quando eu estou em conjunto, em comunhão com as pessoas, estou junto né, numa reunião, estou junto num um trabalho em equipe, eu sou líder, então tenho... Lider ou eu tenho um líder, ou eu tenho liderados, o tomilho ele vai emanar uma energia de trabalho em equipe através dessa fita energia dele, tá bom? Aqui agora eu estou falando dos efeitos de cada uma das plantas, depois eu te mostro como ativar cada uma delas, tá bem? A próxima planta, e essa é uma das minhas favoritas, é o alecrim, aquela que eu estava passando a mão. O alecrim, rosmarinos, né? ele tem um cheiro muito bom, ele é um vegetal condutor, ele é capaz, né, tem a fita energia que nos permite acessar as verdades ocultas das nossas almas. O que, que o alecrim ele nos ajuda a fazer? Ele acessa os registros acásicos, libera traumas, medos e outros aspectos registrados no nosso ser e que estão adormecidos aspectos negativos. Ele gera vontade de mudar e de conhecer o um novo. Ele incentiva a pessoa a ter sabedoria para viver e amar e também ancora bastante a energia da espiritualidade. Nada melhor do que a gente ter uma energia divina, uma energia sutil lá do astral superior, como essa né, de ancorar a espiritualidade ao nosso redor, para a gente conseguir se relacionar de uma forma mais harmoniosa. Então ter o alecrim na sua mesa de trabalho, não só você pode pegar uma lasquinha de vez em quando, fazer um chá, olhar para ele, passar a mão para ele soltar o cheiro dele, como também a energia dele, quando ele está equilibrado, quando você lembra de ativar a energia do alecrim, ela vai trazer para você todos esses benefícios de liberar trauma, medo, algo que aconteceu no seu trabalho, ou então você teve uma, uma, uma reunião de alinhamento com o um chefe, ou com o um superior, ou com o um liderado e foi pesada, o alecrim vai trazer leveza para o seu dia a dia. Tá bom, mas é importante lembrar de restabelecer a energia dele, porque senão vai ficar uma semana no seu trabalho, e ele vai murchar, infelizmente. Mas já vou te mostrar a técnica para manter ele bem. Por fim, esse filhotinho de coisa linda aqui, que é uma mudinha de louro, coisa mais linda, né? Não por coincidência, foi por acaso. Eu trouxe aqui três plantas que são conhecidas como temperos aqui no Brasil. Então tem louro, alecrim e tomilho, tá bom? Tomilhão da folha larga. É, o louro, ele é uma das minhas plantas favoritas em casa. Eu tenho tanto tomilho, perdão, tanto louro quanto alecrim. E o louro, ele tem uma energia super poderosa. Olha o que, que ele faz. Ele elimina energias densas de energia de origem espiritual, cria um campo energético espiritual, traz a força da energia divina para purificar os campos de energia e os ambientes em geral. Traz a força de Deus para o mundo físico. É, antigamente, né, os imperadores romanos, usavam uma coroa de louros na cabeça para eles conseguirem ancorar e trazer essa força de Deus para a terra através da mente deles. Então, essa coroa de louros, né, ela é tão famosa, tão conhecida, já de muitos tempos. Porque o louro ele tem essa capacidade, tem essa vibração de trazer a presença de Deus e gerar um campo divino de proteção contra qualquer energia de origem densa. Então ter qualquer uma dessas plantas, seja o louro, ou o alecrim, ou o tomilho, ou todas as três, no ambiente de trabalho, vai te trazer um, uma proteção, vai te trazer uma energia que, com a qual você vai conseguir uh, se portar melhor, vai conseguir executar aquilo que você precisar melhor e para ativar essa energia deles é muito simples, é só, independente da planta que você tiver, deixar ela na sua frente, fazer uma oração, né fazer uma oração para cada uma delas, pode esfregar as mãos, pode aplicar reiki, pode colocar um cristal em cada um dos vasinhos, pode fazer uma oração do Pai Nosso, Ave Maria, pode aplicar verde e prata, é só cantar um mantra, pode se conectar com a espiritualidade superior e pedir né, com gratidão e ingratidão a cada uma dessas plantas que a energia dela seja cedida para você. À medida que você vai agradecendo, vai energizando, vai uh, ativando o poder dessas plantas, quando você agradece, você está restabelecendo a energia da planta. Então, se num dia que você passou por muito estresse, teve muito trabalho, teve muitos desafios no seu trabalho, no outro dia que você estiver bem, a planta, né? Uh, você restabelece a energia dela. O dia que você teve desafio, ela vai ceder a energia dela para você. No outro dia que você estiver bem, você devolve, agradece, para que ela seja sempre uma parceira de trabalho, né? Para você ter um dia a dia mais equilibrado, feliz, saudável e próspero. E essas plantas, elas podem compor compostos energéticos. Você pode usar cada uma delas para montar um tratamento energético e trazer essa energia do verde prata, energia do reino vegetal para o seu dia a dia. Pode incluir a fita no seu dia a dia, através daquilo que a gente ensina na imersão alquimista das ervas. Se você quiser se inscrever, o link vai estar aqui na descrição, é só você acessar e a gente te espera lá. Um beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.